Do ponto de vista do espermatozoide, o óvulo é o paraíso Onde muitos são ejaculados e poucos os escolhidos Do ponto de vista do espermatozoide, o óvulo é o paraíso Onde muitos são ejaculados e poucos os escolhidos Ejaculados Dentro da vulva, atordoados, não achou uma fuga. Atacados pelos leucócitos, levam milhares a óbito. Eles foram despedaçados pelo sistema imunológico. Poucos chegaram cansados nas portas da trompa de falópio. Agora o ambiente é propício. Existe um grande risco No local Confortável PH se torna Aceitável Estou perto do folículo Do óvulo Sinto magnetismo Eu nado Me aproximo Eu sei, eu sou o escolhido Ejaculado Dentro da fuva, Atordoados Não acham a fuga Atacados pelos leucócitos Levam milhares a óbito Eles foram despedaçados Pelo sistema imunológico Poucos chegaram cansados Às portas da trompa de falópio Agora o ambiente é propício não existe um de risco no local confortável. PH se torna aceitável. Estou. Do ponto de vista do espermatozoide, o ovo é um paraíso Onde muitos são ejaculados e poucos os escolhidos Do ponto de vista do espermatozoide, o ovo é um paraíso Onde muitos são ejaculados e poucos os escolhidos para mim é o fim, a fecundação, para mim é o fim, a minha salvação.